tênis para quem tem canelite cara é nenhum tênis se você está com canelite corre descalço um pouquinho para você ver se você vai sentir essa dor na canela você vai ver com que o seu corpo vai procurar vai buscar uma posição mais confortável para justamente não sobrecarregar a sua canela ali pode ser a tíbia, a fíbula essa região que pode estar estressada pode ser o tibial anterior, a musculatura que está trabalhando muito Beleza? Para você modificar esse movimento. A canelite basicamente é um movimento equivocado que você gera um estresse nessa região. Quando você busca um tênis para isso, um tênis mais macio, um tênis mais duro, você não está buscando alterar o seu movimento. Você está buscando alguma coisa que vai ajudar a minimizar. Esse problema causado pelo seu movimento equivocado beleza? Quando a gente pega um tênis muito macio, o que, que acontece? Ele aumenta a instabilidade no seu pé O seu pé pisa no chão e como é muito macio, que não dá firmeza O pé tem que trabalhar para cá, tem que trabalhar para lá E um dos músculos que trabalha muito na estabilização do seu tornozelo É quem? É o tibial anterior tá? Ele faz tanto o trabalho para cá quanto para cá De puxar o pé para cima tá? quanto para dentro então, esse trabalho todo, você está estressando o seu tibial anterior, que é um dos músculos que está dentro da área chamada da canelite. Né? Então, você com um tênis muito macio, você gera essa instabilidade, você tem um maior trabalho muscular para estabilizar isso. Você tendo um maior trabalho, você pode estressar mais essa musculatura, que talvez não está adaptada. Tem gente que vai para a academia, vai lá e faz exercício para fortalecimento. Para o, músculo, para o músculo não se estressar tanto com esse, com, com esse movimento né? Que o tênis macio, então com a pisada equivocada, está causando Porém, se você só ajustar o seu movimento, você já vai ver como que isso vai minimizar Por isso que eu até falei meio que brincando, mas é sério Correr descalço vai te ajudar a você perceber o seu corpo A você sentir o, todo o movimento Para você ir adequando o movimento do seu corpo tá? Para você minimizar os efeitos negativos que geram a canelite Beleza?